gastando um dinheiro público que nós pagamos. Quer fazer uma manifestação? Faça pacificamente, não dessa forma. Procure-se é, orientar a respeito do que está acontecendo. Existe um plano de gestão que foi construído, que prevê medidas de segurança. Agora, eles querem depedrar, vandalizar, impedir os funcionários de trabalharem e fica por isso mesmo, tudo é festa. com isso. E a melhor forma de segurança é uma vida negociada nos seus termos, na mesa acatando o que foi negociado. É esta a ideia geral da manifestação. Bom, primeiro, primeiro essa manifestação, ela não, ela não, ela não representa realmente posicionamento porque tem um posicionamento muito heterogêneo entre os funcionários. Somos contra o vandalismo e a depredação que esses alunos de cara coberta que se recusam a dar o um nome fizeram na reitoria. O, tem muito funcionário que apoia a, o movimento e, e interessante que esses funcionários que chamaram eles estiveram inclusive na campanha do professor Tadeu. A gente quer segurança, mas ninguém quer violência. É, Quem é assim. proteção? <risos> faz parte do, do Chavan TV? Não, não faz parte, não, eu faço só parte só. de um coletivo de comunicação de alunos da Unicamp é. chamado Chavan TV. Você não apoia é só do IA. mas apoia o movimento não, não. da literaria? Não, acho que isso pode ser é. colocado dessa forma. Que a mídia um pouco às vezes mostra o que quer mostrar. Então, se você entrar aqui, ou se a EPTV entrar aqui, ou se a Band entrar aqui, eles vão mostrar o quê? A janela que está quebrada, o não sei o quê que está no chão, a porta que está aberta, que deveria estar tá fechada. E vão falar que eles invadiram, que eles quebraram, entendeu? A janela que eles entraram está quebrada, mas eles já falaram que vão consertar. Do grego, demos, povo, gratos, poder, substantivo feminino, um, goleiro e